Hoje nós vamos fazer uma brincadeira em que eu vou dar alguns temas e elas vão ter que falar três coisas em cinco segundos. Como, por exemplo, três marcas de câmera. Não vai ser isso, porque é só sobre livro, né? Já, ok. Só sobre livro. E, para ficar mais fácil, vão ser duplas. Então, essas duas contra essas duas. E quem acertar mais ganha um parabéns. É o Jenny Han, Paula Honkins, e. Ai meu Deus, Gustavo Ávila. Não! Paula Hawkins, Game Forman e é... Victor, Martins. Victor Martins. Jenny Han, Abwines e Paula Hawkins. Hum hum hum Gente! Não, é eu comprei a por favor! Três ah, é, livros de romance. <tosse> que vergonha! A amiga genial, esse vai perdida! verdinho! Querido John! Oh meu Deus, uma longa jornada! Você! Mais Vai, se eu só falo Pronto! A Copa é das Estrelas, a Harry Potter, é e Diabo Veste Prato! É. <risos> adaptações ruins. Vai. Ofrada oh, da Senhorita Peregrine. Ai, meu Deus. Não sei. Querido ah, Jalf. Querido Jalf. Jalf. Ai, não. Percy Jackson. <risos> Jackson. Baze Hunter Percy Jackson, Harry Potter. Não, mentira. Iluminado. Percy Jackson. <risos> Três personagens de distopia. Vai. Ai, meu Deus. A Em a Marina e qual é o nome do outro menino? <risos> não sei. Ai, meu Deus. Trish, uh, é como é que é o nome daquele do Maze verde? o o O piano? Vermelho? O senhor das sombras? É da... E o do Zafão! <risos> 15 dias. O senhor das sombras e menina venenosa de é... é... Quando a noite cai Ora... e veneno. Um assassinato. Meu Deus, é... Não conta ninguém. Bora Eu não tenho nenhum livro o assassinato, senhor. Assassinato do Expresso do Oriente, Morte no Nilo. Morte no Nilo eu ia falar, um copo na biblioteca. o O corte de espinhos e rosas. Com contexto histórico. Vai. contexto histórico. Orgulho e preconceito. É... É os Bridgertons. serve. Os Bridgertons. Vai, cacete. Oh, e todos os da Philippa Gregory. <risos> Pronto, ganhamos. <aí>, Tem <risos> Inferno. Contexto um histórico. Ah, saca a O menino que já era mistrado. Frank. A... Foi. Foi.